Enquanto o mundo inteiro parou, a gente estava lá, trabalhando, cuidando de cada detalhe nas granjas. Tudo isso para que pudesse chegar até você um alimento saudável e seguro. Como é bom celebrar o trabalho de quem não para, que não tem dia e nem hora. Graças a você que acredita, nós podemos fazer aquilo que nascemos para ser. Feliz dia do avicultor!